Oi galera, bem-vindo ao canal, meu nome é César Severo, hoje a gente vai aprender como usar pomada Hoje eu vou mostrar como usar pomada e aproveitar usar também esse penteado que a gente vai fazer Pro outro vídeo que já foi gravado para quem chegou aí, mas antes disso roda a vinheta Então, galera, bem-vindo ao canal! Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir, dar aquele like e se inscrever no canal, né? Então, galera, hoje eu vou ensinar para vocês como usar pomada. Tem Antes de mais nada, tem passar alguns conceitos. Primeiro, existem duas pomadas: a pomada efeito é mate e a pomada efeito é úmido. Como funciona ambas? A pomada efeito é mate é um efeito mais seco, então parece que o cara está com cabelo natural. Então galera, dá a impressão que o cara, é o jeito do cabelo dele Dá pra ver que é penteado, mas dá a impressão que ele não passou nada no cabelo Esse é efeito mate, efeito é mais seco Tem aqui o uso, que é o efeito mais úmido Efeito mais úmido, dá pra perceber que passou alguma coisa porque o cabelo fica mais brilhoso Eu gosto particularmente, mas pra mim também, às vezes tanto faz passar um, não passar outro A que eu vou ensinar hoje é efeito úmido Aí você fala qual que eu devo comprar, tanto faz. Eu é, para esse vídeo, eu comprei a mais barata. Eu comprei lá do mercado, peguei a mais barata já porque eu sei que, pelas condições de hoje que alguns têm, que não tem que comprar uma fumada um pouquinho mais cara. Então, eu comprei uma de menos de 10 reais. Comprei uma menos de 10 reais, efeito úmido perfeito. Então, mas como é que vai funcionar? Vamos lá por parte. Meu cabelo, você tem que estar tá com cabelo de úmido para seco. Não pode estar tá muito molhado nem muito seco, mas de preferência de úmido para seco. É bom que você consegue modelar ele mais fácil, você consegue deixar ele mais tranquilo. Tá. Vamos lá. A primeira parte, eu gosto particularmente, isso é uma escolha minha, varia da pessoa. Eu gosto de passar de um pouquinho de nada de pomada para dar mais volume, que meu cabelo tem, ele tem uma dificuldade aqui no fundo, que ele fica meio caindo. Então eu passo ele, passo assim ó, passo um pouquinho de nada, passo um dedo, passo no cabelo. Que aí ele vai dar um volume maior no cabelo. Dando um volume atrás, você vai poder fazer ele ficar bem legalzinho na frente. Ó, no fundo também. Tá. Certo. Defeito, dá pra ver até que aqui, aqui atrás, ó. Ele não fica mais caído, ó. Se eu levantar, ó. Ele fica mais, ó. Então, aí é um volume melhor pra mim. Pra mim modelar até meu cabelo. Meu cabelo foi feito até. Antes que eu me esqueça. Meu cabelo, eu passei alisante antes. Passei alisante os dois, três dias atrás. E depois também fiz descoloração quem quiser o vídeo do alisante, até que por causa dele que eu volto para o canal tá aí no vai passar aí no card quiser ver o vídeo porque é, como porque eu mudei o canal quais as novas ideias, tudo certinho também vai dar vai dar o card passando por aí galera a segunda parte é bem simples pente pode pegar um pente normal começa a pentear do jeito que você quer eu gosto de pintar assim, eu puxo para cima e coloco um pouquinho para o lado, puxo para cima e coloco um pouquinho para o lado. Esse é o meu jeito, eu gosto assim. Eu acho bonito esse estilo. Que aí eu modelo aqui atrás também, ó, mesma coisa, para cima e um pouquinho para o lado, para cima e puxo um pouco, volto um pouquinho para o lado. Assim. Que aí ele vai formando. Uma coisa aqui pro lado Vai fazendo Praticamente está pronto galera Passa só mais um pouquinho de pomada para segurar mais. Aquela ajeitadinha de novo. Então galera, tá pronto Porque eu pintei o cabelo Isso é o meu jeito Acho que cada um tem seu jeito legal de pintar Porque eu coloquei o cabelo de trás pra frente Porque na hora que eu coloco de trás pra frente Ele fica ele fica levantado e esse de trás tem um apoio aqui então para mim isso ajuda muito ele não voltar depois não cair no meio da rua etc para quem não tem possibilidade de comprar um desse tá tudo certo não vai não vai estragar o cabelo ele vai durar muito tempo até ó pode ver que tá quase com um gel parece bem natural e tá bem brilhoso que eu gosto mas pra quem tem possibilidade, agora é a hora. Só passar um pouquinho, ó. Só pra ele firmar um pouquinho mais. Quem tiver possibilidade, daqui acho que é uns... 15 reais, o último que eu comprei. Não é tão caro. Então aí tá pronto. Galera. É isso, o um vídeo bem simples. Vou trazer outros penteados, se vocês quiserem ideias, se quiser que eu imite o penteado de alguém também, eu faço também, eu imito. Não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, escreva, é, ideias para o canal, pode escrever aí embaixo nos comentários. É. Vou trazer mais de produtos. Por enquanto eu não vou falar, por enquanto eu não sei ainda como é que eu vou fazer, se eu vou mostrar o produto, se eu vou ter um vídeo só para mostrar o produto, se eu não, eu ainda não sei como é que eu vou estar tá fazendo o canal, mas se vocês também quiserem ter muita, ter se vocês quiserem que eu fale de algum produto específico, vocês também comentem aí, quem quiser ver o vídeo onde que eu utilizo esse penteado vai estar tá passando o card aí, que é o vídeo também onde que eu explico um pouquinho do canal, do novo canal, de como é as coisas tudo certinho Muito obrigado por ter assistido Você que ficou até o final Muito obrigado mesmo Muito obrigado novamente pelos meus inscritos No final do vídeo vai estar passando o, o vídeo onde eu tenho mais 50 mil visualizações E é um produto que usa guanidina Que é o que eu utilizei para alisar esse cabelo E é isso, até o próximo vídeo e tchau tchau